aqui Para mostrar um site de como conseguir é, V-Bucks Mouse Da Hashtag Razer um, ah, O chaveiro é, V-Bucks Skins Gift Cards Um Fone e esses cunãs não sei o nome Então vocês vão aqui, ó, no site joinstick.com Aí vocês vão ser direcionados para essa página aqui E aqui tá meio que... Aqui, aqui ó, cenas de prêmio, a gente já mostrou Aqui, ó Aí, ah, aqui ó, aqui vai ter tipo umas coisas que vocês vão ter que fazer. E é o primeiro programa de fidelidade multiplataformas para jogos. Ó, aqui tá meio que o tutorial. Que é tipo assim, ó. Primeiro, a gente vai ter que se registrar com a nossa conta do Google. Só vai conta do Google, tá? É bom você, e se você quiser se lugar, vocês vão vir em comece agora mesmo. Ou em entrar com o Google ali embaixo. E segundo, a gente vai ter que jogar jogos, tipo Fortnite, na, em qualquer plataforma. Tipo, é, Android, Xbox, Play, não Playstation, Steam. E Fortnite, dá pra você jogar vários jogos pra você ganhar algum desses prêmios ou mais, até mouses da Hashtag, etc. Terceiro, você pode jogar Fortnite e ganhar tickets. Vitórias, kills, conta também, tá? E aqui, ó, vocês, aí vocês vocês ganham tickets fazendo isso E com esses tickets, vocês podem trocar por, por prêmios Tipo V-Bucks V-Bucks E aqui, ó São algumas coisas que você pode receber Escolhi Agora, bora esse lugar? Vocês podem vir aqui Entrar com o Google Ou em Começa Agora Mesmo Vou clicar aqui. Vou fazer aqui o login com a minha conta do Google. Pessoal, eu vou colocar aqui o da minha mãe, tá? Não o meu, tá? 21 do mês de janeiro do ano... Hum, cadê? 1981 minha mãe é velha realmente ó. bem bem seja bem beta testar participe das missões ative a sua pênis 4 já antiga e comece a testar ok entendi ou quero ativar agora vamos em ok a ah, e aqui ó a gente pode ir. a única coisa que estão ativadas no atual momento Playstation e Fortnite No caso a gente vai em Fortnite A gente vai colocar no nosso nick Do Fortnite, tá Aqui ó Agora vai A gente vai adicionar esse amigo No Fortnite Tá, então aqui vamos abrir o nosso Fortnite Como a gente abriu, a gente volta Pessoal Então, olha No meu apareceu esse nick Tá, é tipo um bot Um robô O nome dele é 7878 Join A gente vai adicionar esse amigo No Fortnite O seu talvez seja Diferente, ou vai ser tá? Então aqui, ó. Entendeu? Eu vou vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, hum, adicionar amigos, tá? Adicionar amigos. É o okay? quê? É 7878. Joy. Joy. Não sei se é mais eu, tá? mas é assim. Vamos ver se ele aceita. Viu? É um robô, ele já ativa, aceita automaticamente Bora ganhar tickets? Sucesso! Saca, está secanizada com o joystick Bora ganhar tíquetes Clica para iniciar licença, conta do dashboard Bora ganhar tickets! Pode ganhar tickets! O outro possui de vinte campanhas É só passar Pode ganhar tickets! Uh... Todo sábado arrecadando, arrecadando o vinho 20, 25 partidas, você pode ganhar um desafio para ganhar tickets na joint na ticket. Ok, entendi. Por que essa mochila está tá pulando? Hum, usar. Você acaba de usar um item. Legal. Não entendi nada. Olá, seja bem-vindo ao Joystick. Eu sou a Marvin, o robô de atendimento da Joystick. Hoje estou aqui para esclarecer todas as suas dúvidas sobre jointtick. Vamos ver. Vamos. Aqui ó. O pessoal, daqui a 24 horas, talvez vai atualizar isso daqui. E talvez vai atualizar isso daqui e vai aparecer mesmo vitórias então, no Duo. Aí vai aparecer os meu ticket atualizado atualizado tá ai eu não vou ter isso daqui volta ah e pessoal olha que apareceu aqui ó Serena of Lila obrigado por entrar em contato sua conta foi ativada com sucesso aproveita join tique apareceu pelo 7878 join Joy. joinha joinha é, Pedindo pra você dar like, olha essa dança é uma da hora. Meu irmão tem 56 mil tickets. Tá, tá. Meu irmão tem, nossa, não consigo acreditar porque, tipo, ele já fez muito, muito, muito. Pessoal, foi isso. vídeo, de Até a próxima. Fui.